Aí, vamos esconder. Cadê? Pega a garrafa. Vixe, maria, não é muito bom isso aqui, não. Vou lá pra cima. Tem que esconder é atrás da caixa. Vixe, mano, o bagulho é bugado, velho. Purrando nossa senhora. Pula pula pula nossa, eu vou morrer aqui. Ah, essas caixas aqui. Vou pular, olha só bosta. Isso tá montida. Caralho. E lá pra trás. Nossa. Esfolio não, esfolio não. Vambora? embora, O cara tá quebrando tudo. Já é quietinho, <risos> Ano, o cara não ouviu, velho. Porra, morreu. <risos> Ele explodiu, Aí, eu fiquei vendo no um cantinho agora. A madeira, o pallet na frente. O cara não põe no microfone. Eita porra, fiz merda. Nossa, apertei e transformei num pallet. Aí, é, que bosta. O cara tá bugado no mapa ainda. Não tem um cara vindo aí. Ganhei? Ih, ganhei. Fiz nada e ganhei. Aí, vamos ver se não ia é achar alguém. Aqui não. Porra, o mouse tá muito rápido. Parece que não mexeram aqui. O que é isso aqui? É uma pessoa bugada. <risos> Não tem nada bagunçado aqui, acho que não tá aqui não. A acessibilidade do mouse tá um milhão. Essa latinha aqui. Ah, não, não tem ninguém aqui. Vamos pra cima. Trancado. Essas cadeiras caídas aqui. Vai ser muito difícil de achar alguém, cara. Três minutos pra achar. Porra. O cara matou alguém aqui, mano Os caras são viciados também, essa porra. Tô perdidaço aqui procurando alguém Esse cara tá matando geral Esse time meu é bom, hein Até agora não vi um Acho que eu vi essa cadeira aqui se mexendo. A impressão minha Como que sobe lá em cima? Cadê as escadas? É aqui? Não. não tem como achar os caras não, tá doido? Ninguém dessa porra não. Ai Uuri. <risos> é dentro do vaso, vai que entrou dentro do vaso. É. Que era alguém. O tempo vai acabar, mano. Um minuto já. Ainda é escondido ainda. Nossa, a praga escondeu. Ó, oh, mataram. Boa. Eu vou no lugar pra tacar a bomba ali, foda-se. <risos> Até ninguém. Vai acabar o tempo. Vamos ver onde que eu esconder agora. Pegar a xícara. Olha o lugarzinho bom Olha o outro lá, nem se mudou ainda Aqui, Pouco Pô, começou já Aí, ó. Passou reto <risos> Boa Vixi, mais dois Agora eu morri Ih, rapaz Passou embora Não morta, não Não é a porta ali Ou oh, atrás desses cara, <risos> cara, explodiram tudo, lhe mataram <risos> Olha aqui onde eu escondi, mano. que não acha nunca. Como que foi o barulho? Ah, mano, eu queria escutar o barulho também pra ver se tá funcionando. Acho que entrou um barulho aqui dentro. <risos> Parece um poste. Tá mutado isso aqui, mano. Funcionando não. Os caras explodindo tudo. Ó, entrou aí. Tem quatro procurando ainda. Eu saio correndo daqui a pouco só pra zoar. Eu ver, falta dois minutos ainda. Foda que essa caneca tem um monte de vida só, velho. O cara tá tacando todas as coisas. Consegui ele, quer ver? Aí sai lá fora. Eita porra, ele tá olhando atrás dos bancos. Ah, a filha da mãe explodiu. Lazarento. <risos> o, o cara tava saindo, ele vai olhar atrás dos bancos. Não, onde vai tá a caneca? Bem no cantinho da porta. Ah, é um, um poste, aquele poste que eu vi. Caralho, o cara ficou vivo ainda? Como assim? O cara tá com a bomba no pé dele. Eu morri, tava do lado. <risos> Olha os caras, o maluco se esconde, mano. O cara é um computador. Nossa, nunca ia achar aqui. O cara clonou o computador. Vamos ver o outro. O outro é um criadinho mudo. Mano, esse aqui teve muita sorte. Como que eu não morreu? O baú explodiu do lado.